Mano, eu não sei qual que é o path gostoso de Shinzau, qual que é a segunda skill que upa oh, mano, né? Tô vendo que você tá lançando a nervosa aí, mano Eu vou gankar sem red, por... mano é, Eu tô vendo isso aí, trocando com cara, mano ó. Bora Não adianta flashar, mano Não flasha, mano, é pior Aí, ó boa, Não, não boa, flasha, mano vou, vou colar aí, dá aquele sec aí, demorou, pra exemplo, demorou, só você demorou, sabe Demorou, demorou, deu Vou jogar no seu peito ele, ó Pega aí um presente pra você Morri Aí ah, eu tomei instância ainda tá dentro, eu acho Ô, Marquinhos parou, mano Ah tá <risos> Pior que eu tinha Smite, Smash, tá ligado <risos> Eu Vocês sei, eu, seu, mano. eu A Tô com medo de dá, pisar mano. no rio e morrer, mano Vou dar a cara contigo hein. Que estranho esse cara não ter feito nenhum aronguejo, mano Caralho, velho que estranho, velho Nossa, ele... ele mano... Olha o que ele tá aí Ele tá sem flash, a gente só mata Ele tá sem flash ah. Ué... Nossa, mas ele corre, né, mano? Mas é o cavalinho, né? Caralho, ele correu muito. Que porra é essa, hein? Você vem aqui nesse cara, Marcos. Ó. Oh. Eu chego depois, mano. Depois quanto? Muito. Relaxa, relaxa. Vem brotando, vem brotando, vem brotando. Não tô indo, não. Recarinho, mas mata. Ó, você mata? Aê, garoto. É isso, é isso. Bom, eu acho que vocês mano, ainda mano, fazem uma série. Você sabe que eu tenho um histórico de roubo de dagrão aqui, né, mano? Drão okay? quem? Dagrão. Vai pra lutar, mano. Acho que era melhor, mano, bota fé. Mas bota -fé, rouba, é, rouba, é, rouba, rouba, rouba, rouba. Mais você. Um mas não dá clique. Mano, você tá ligado que se você fosse pra lutar lá, vocês matavam todo mundo, né, velho? Mas tá de boa, tá de boa. Renato, de geladeira. Eu voltei, mano, tá? falando que minha mãe... O que aconteceu ali, mano? Eu fui pra trás do Dagro ali. Mano, teve... Né? Os caras pegou o dragão ali, mas não pegou nada, não. Não, o demorou. Apagado, minha mãe chegou dia. no quarto agora, mano. Eu tive, que, tive que olhar pro lado. Manda não. um alô pra ela aí, tá de boa. Esse mano, Você é em saco esse maninho, será, mano? Cara, em saco, mano. Pode ser, tipo, até embaixo da tua, mano. Ó, tipo agora, nesse né? minion. Aham. Tipo... Uhum. Acho. A gente joga, a gente joga, a gente joga. Tô com medo não. Né? Tô com medo não, tô com medo não, Renato. Não, tô com medo também não. Ele não pode ir pra esquerda. Boa, boa. Se tiver uma carinha aqui, eu tô morto. É. Ó! Oh! Vem que eu tanco, vem que eu tanco. Mano, ele já tava seis Fala que você tem flash, Jana. Mano, ninguém morre, cara. Ai, nossa, a vida da galera, mano. Caralho, foi quase, hein, mano. A Jana ainda tentou me nossa. salvar, velho. Outro oh, ah. Esse é o Renatinho, galera. <risos> Renatinho Geladeira, mano. Ah, é, mas você tá usando umas bilongas grandes, velho. Fiquei até um plano, ó 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 Caralho, mano, x-ao de ritmo fatal, mano Esse é o Twitch, véi Caralho, muito forte, véi Ritmo fatal ali, mano Fiquei muito ataque explodudo, mano Muito, muito, <risos> muito bagulho Velocidade de ataque, véi Ó, o Zararalto lá não vai cair não Mas na, na escola, hein, mano Brota, brota, brota, brota, brota Vai ter pagode aqui Vai ter pagodinho? Vai, vai. <risos> Nossa, eu me arrependi do que eu fiz esse aqui é o Téric pra trás. Acho que vai na Rumanagua. Claro cara, sim, não. cara. Sentindo que tá faltando sobre mim. De mim, mano. Fica, fica só clinando aí. Seu papo é que tá de boa, aí, tá ó, ó. Ah, morri, ah, viado. A da Camille ficou real esperando ali, velho. Pô, desandou agora, viu, Renatinho? Cara, acho com, que é aquela coisa Eu é, não perdi. <risos> Eu confesso que eu fiquei perdido agora do que fazer no jogo, mano. Cara, Uau, mano. eu acho que me fingi de ruim, eu acho que estraguei o jogo, cara. Acho que vai estar tá fingindo de ruim até demais, né, mano? Eu acho que tá na hora de parar de me fingir já, Caralho. cara. Caralho. Ó, MF! Ó. Pô, fala que a Vayne não tem como ela grupar, mano, não sei. Ô, oh, tô indo, mas tá estranho, mas Meu tô pronto. indo. Mano. Ai, mano, que merda essa ult do tarde, que vai azedar o rolê. Oh, nós nice, temos um. Já não já salvou, hein? Né, já, já não salvou, mano. Pra caralho. E aí, mano? Tem que ter o ward, mano. A gente não arda, não? Mano, a gente joga isso aqui ainda, só que tem que ser no um talento, velho. Caralho, ah, viado. Pra que que eu fui fingir de ruim, cara? Mano, a gente não matou ninguém, mano. Ninguém, mano. Cara, você que folgado, mano, né, mano, então, se ela aparecer aqui de novo, eu vou, mano. Escapa tá de graça, velho. Vou andar reto aqui. Peguei, peguei, peguei, peguei. Oh, mas, mas não tem dano aqui atrás, velho. Fiz o que dava, mano. Mais que isso, meu boneco não faz, mano. Não faz, não faz. Eu Extrai 100% do meu bonequinho, mano. Esse histórico tá verdinho, mano. Tá, tá misturado o histórico aqui, Julião, Fala é. pra você. Eu levanto esse mano, ó, eu levanto ele, eu levanto, eu levanto. tá tem ult em 7, mano. Ai, ó, dei meu dano, mas teve ult tá no Taric. Acho que eu mato ele, hein, mano. Esse Taric tá parecendo que ele tem ult toda hora, mano. Sim, mano, é o Dini, pô. Se pá. Levantei lá, ó. É. Nossa. Rapaz, eu acho que é daqui Cara. pra casa, hein, mano. Eu roubo isso aqui, bem de boa, Deixa eles fazer, deixa eles é. fazer. Dá visão? Ninguém tem? Roubei, Marquinhos. Boa. Vem, vem, vocês lutam comigo aqui na parede? Mano, luto... Ah, mano, Marquinhos. eu poderia ter flashado, velho. só que eu achei que a gente ia lutar, velho. Fodeu, hein, galera. É, Marquinhos. Só porque o cara usa lib de gel. Pior que o lib de Fica gel bem, deu vai. um boost pro cara, mano. Né? Deu um boost, mano. Ou será que o Tarek tem ult? Se que liga que eu vou, se eu liga liga que eu vou, Renatinho. Fui, fui, fui, fui. Deixa eu acompanhei no máximo que dá, velho. Vai saindo, vai saindo agora, vai saindo. Só vai pôr saindo, pôr saindo pôr... vai saindo. Nossa, o Tara que tinha ult, viado. Que moral, velho. Nossa, e o Victor ficou muito tempo vivo, velho. mano. É um salão 2.0 bot... essa alma, né? Se a bot sair da base, eu consigo defender esse aqui. Cara, bem, eu acho né? que a o NF consegue ultar a Wave aí, mano. Eles tem que querer, tá ligado? Ó, tem jogo, hein? Porra, mano, tô lançando a braba aqui, papo reto, velho. Nossa, limpar uma wave é isso. Agora foda o recarinho de novo aí. Nossa, mano. Nossa, imoral, hein, mano. Caramba, agora Pacazinho. que eu fico aí contra essa alma, mano, e fui perceber, velho. Véi... Ó, Camille pagando de gatinho, mano. Nossa, vai, vai. Falta o Codal, por favor. Meu Deus, mano. Ah, acabou o ba... Meu Deus, mano. Talvez eu pegue, mano. Vou o Drago na hora, mano. A vendeu o tá pegando. É só ir Baron, viu? A gente vai Baron com Não. isso. A Camille tá low life, pô. Demora um pouco pra chegar, né? Joguei muito aqui, tá? Joguei muito aqui com o meu camarada. Nossa. Marquinhos, joga pra trás. Batei. BORA Renatinho! Tem que fazer isso aqui, vem cá, vem cá, vem mano, cá. tem que fazer isso aqui, tem mano. que fazer, Pô, tem que fazer, vai, faz e vira neles. Cara, eu paro aqui, tá? Vai tacando, vai tacando, vai tacando, bombinha, vai tacando. Ah, tá, tá. vou passar não. não mano. mano, eu tô sem smite, viado, que merda, velho. Eu vou procar Bora, meu tá, terceiro vai. aqui, a gente... Calma, fica, fica junto, fica junto, calma. Matei a Jinx, quase. A Jinx já não joga, mano. Ó, o Recarim, Recarim. Ah, dá pra ver, Mano, quer que eu paro ele? Sim, sim. Nossa, olha a base, olha a base, hein. Não, não, não, não vai... vai... Ah, mano, tem um ward dele. Ah, Renatinho, eu vou perder isso aqui, viado. Caramba. Eu tô sem smite, vai, mano. Cara. Eu tô sem... Então você vai ter que combar com o um EWQ. Ó, no 3, usa tudo, usa tudo, é seu combo, é seu combo, é seu combo. <risos> Dá-lhe, caralho, <risos> mano! Matei <risos> esse mole. Tá bom, tá bom, tá bom. tá bom, tá bom. Ele pode juntar você, Nossa, cuidado. Imagina cuidado. Imagina ele imagina pode deus matar deus você, deus calma. Oxi! Nossa! Mano, minha ult foi muito boa, perfeito. o brota errado. Ah, Mata de novo a Dix aí, paisão. Mata vi, de velho. novo o tá aí o negócio tá aí, Renatinho! Deu, Lê, deu, Lê, deu, Lê, deu, Caralho, eu joguei muito, viado, isso é louco. Mano. Não. O Victor tá vivo, eu acho. É vivo ou morto? GG, mano! Aí, porra, caralho! easy! <risos> cara! Mano, a gente faz mano, parte acredito, do 8%, cara. Renatinho! Mano, parte do 8. Mano, não do... acredito, cara! Olha as zonas do 7, família! Fala das zonas do 7, mano! Mano, eu ia dar FF Caramba. nisso aqui, mano! Mas só porque você deu uma onda, eu, ideia, dei, eu, eu joguei da moral, velho! Mano, poder do lib de gel da Vane, cara! Poder do lib de gel, velho! Caraca, mano! Poder Boa, do lib de longe. gel, velho! Easy! Fácil! Tranquilo, assim. Ai, mano, tô, tô louco, cara, tô louco, mano. Ai, caralho, velho, confesso que esse jogo parece que eu joguei 20 partidas nele, tá ligado? Ah, porra, esse jogo aqui demorou uns 40, mano. Nossa, sei lá, uns, deu uns até, uns até horas, beleza, mano. galera.